Os três fundamentos que me fizeram investir no Token Ut tecnologia, escalabilidade e timing. Fica aí que eu vou te explicar cada um deles. Beleza aí, eu sou o Fábio Facchini, esse é o canal Invest Fachini e hoje a gente vai falar do projeto Ult Arena. Ele está apenas começando. Mas eu decidi investir porque, na minha visão, é uma das criptos mais promissoras para 2022. Seguindo os três fundamentos que eu vou te passar. O primeiro é a tecnologia. O UT vem trazer uma nova forma de consenso, é a prova de jogo. Rapidamente, para a gente relembrar. No Bitcoin, a gente tem a prova de trabalho. Isso é, várias máquinas superpotentes estão lá, dando força computacional para a rede blockchain do Bitcoin. A gente tem outras redes que usam a prova de stake. Isso é, você deixa uma quantidade de tokens dispostos na rede para você poder participar, para você ser habilitado a participar da mineração dos tokens daquela rede. Essas são as duas formas mais conhecidas de prova de consenso. O token ult ele quer trazer a prova de game, a prova de jogo. O que, que isso significa? Ele quer pegar um jogo que você já joga, pode ser blockchain, não blockchain, ou até mobile, e quer transformar isso numa prova para que a rede recompense você com tokens. Ou seja, você vai minerar tokens jogando o seu jogo favorito. É um conceito diferente do que já existe e eu vou tentar te explicar da forma mais simples possível. Nos jogos, Jogue para Ganhar de hoje, você tem que fazer tarefas chatas, repetitivas vezes para você garantir os seus tokens no final do dia. O ULT está propondo conectar você com jogos como Dota 2, CSGO, LOL, jogos que você já conhece, já joga, conectar isso numa API da plataforma ULT e com o seu tempo de jogo e a sua qualidade de jogo, você vai minerar tokens ULT ou tokens BOV que é um outro token do mesmo ecossistema. Resumindo, você vai jogar o jogo que você já joga, que você gosta, e ainda vai ganhar dinheirinho. Ainda no tópico de tecnologia, mas já falando também do próximo, que é escalabilidade, a UTI está se conectando, está se mudando, se transferindo para a plataforma da rede Polygon, que, na minha visão, é a melhor solução para escalabilidade, segurança, além de ser uma rede muito adaptativa hoje. E entrando no tópico 2 de escalabilidade, a gente tem o poder da comunidade. Hoje a gente tem mais de 100 milhões de pessoas jogando LOL. É, 100 milhões? Deixa eu pesquisar se é isso mesmo. É, 100 milhões mesmo. Hoje a gente tem mais de 100 milhões de pessoas jogando LOL. Mais de um milhão de pessoas jogando Dota 2, e mais de 500 mil Snipers no CSGO. Essa comunidade já está formada, ela já existe, e o Token Ult, ele pretende conectar esses jogos o mais breve possível. O Dota 2 vai ser o primeiro, mas esses outros dois jogos já tem data prevista. Então, se o produto for bom, realmente entregar o que está prometendo, eu não vejo como esse token não vai ser um dos maiores do segmento. Porque quem já joga os games, já está apto a participar da plataforma ULT. Só tem uma condição, ele tem que pagar o passe de entrada. Ele tem que ter tokens ULT na carteira, para poder comprar e se habilitar a minerar tokens ULT ou BOV, jogando os jogos que ele joga. Ainda não sabemos quanto que vai custar esse passe de entrada mas o que a gente sabe é que já tem cases de jogos blockchain que cobram um passo de entrada, inclusive alto, e são um sucesso. Obviamente que dos 100 milhões de jogadores de LoL, uma boa parte não vai querer entrar, não vai querer pagar para participar desse projeto, para poder minerar os tokens. mas uma parte vai. Assim como o do Dota, assim como o do CSGO e dos outros jogos que eles pretendem colocar também. Isso que vai dar o poder de escalabilidade para a comunidade. E, obviamente, tanto quem já faz parte desses jogos vai aderir à plataforma Ult, e quem já está na plataforma Ult por outras questões, pode ser que entre nos jogos também, para ganhar mais, para minerar os tokens. Falando de expansão, o Ult prevê incluir outros jogos, além desses que eu comentei, Inclusive tem o seu próprio jogo, ele já está em fase de desenvolvimento, um jogo de cartas, mas além disso eles querem colocar jogo mobile, eles querem criar toda uma comunidade de jogos fora da blockchain, onde seja possível fazer a inclusão ou a mineração dos tokens ult. E aí tem um próximo passo que está bem, bem embrionário ainda, é justamente uma conversa de poder ter integração entre os games através do Marketplace NFT. Então você vai ter um item de um jogo e você vai poder, talvez no futuro, utilizar em outro jogo. Então isso é algo que pode ser bastante escalável e pode ser muito bem visto no mercado. E quando a gente fala que ele vai ter mais de um game no ecossistema, Dota, CSGO, LoL, entre outros, e ali o próprio jogo, a gente está falando que ele é um cantor de mais de um sucesso. Que a gente tem bastante projeto aí que só tem um sucesso. Esse provavelmente vai ter mais. Então é mais chances, mais holders, mais pessoas comprando o token, ele vai valorizando ao longo do tempo. E tem mais um bônus no Marketplace. Ele não vai ser apenas compra e venda e troca de itens. Ele também vai ser um espaço onde os desenvolvedores de game vão se conectar com estúdios para tanto fazer trabalho, então um vai poder contratar o outro com um job específico, e o desenvolvedor vai poder vender os seus itens, suas músicas, objetos 2D, 3D, para os estúdios de forma muito mais simples e transparente, com um marketplace mesmo. Então o estúdio vai entrar lá, vai ver qual mais se adequa ao projeto que ele está precisando, e vai contatar a pessoa para fazer a compra, para negociar um freelancer, um job. Então é um marketplace muito mais inclusivo, chega até parecer uma rede social ali misturando um LinkedIn com um cardápio digital. É uma coisa bem legal, é, vai estrear inclusive esse mês de novembro o marketplace, a gente vai ficar de olho, eles têm um know-how muito específico de compressão e manipulação de objetos 2D e 3D, principalmente 3D, isso vai trazer, segundo eles, um diferencial também nesse mercado, pois vai facilitar muito a movimentação dessas informações na internet, dos objetos 3D. Então, resumindo aqui o segundo pilar, para você que escutou tudo isso e não entendeu alguma coisa, vai o resumo. Escalabilidade. Já existe uma comunidade enorme desses games, Dota 2, LoL, CSGO, e os outros jogos que vão ver depois. Então já existe essa comunidade, não vai, ter que, não vai ser necessário criar essa comunidade, é tá? algo muito legal. A expansão para outros jogos, também, algo muito bom. O marketplace nichado para um público específico e com know-how, que é o diferencial, também isso pode trazer um público muito qualificado, a qual a transação pode ser muito interessante para o ecossistema. Então essa questão de escalabilidade vem junto com aquela questão da tecnologia de migrar para a rede Polygon, onde é muito mais rápido, seguro, barato e também escalável, além de adaptável. Né? Você pode conectar ali várias outras coisas para ir transformando o projeto. A rede Polygon hoje tem mais de 3 mil gaps dentro dela, é uma das mais conceituadas. Finalizando o tema escalável, a gente precisa lembrar que esse projeto está inserido em um mercado que desde quando nasceu somente cresceu até então. Nunca teve um período de queda. Esse mercado do game, quando a gente olha desde a hora que ele nasceu até hoje, ele só cresceu e a tendência é ele continuar crescendo. Então estarmos inseridos nesse projeto faz muito sentido. O terceiro ponto é o time. Para você que não entendeu o que é o time, é justamente aquela hora exata de falar, de fazer alguma coisa, aquele momento certo. Se passar esse momento, você perdeu. Tem inclusive uma propaganda que está dizendo assim, perdeu o Dodge, pegue o Flock. Se você ainda não viu, você vai ver. Só que quando você vê essa propaganda, você na verdade já perdeu o Flock. Porque o grande, a grande cauda ali, o grande aumento dele já provavelmente vai ter acontecido você vai pegar um projeto mais maduro e tal. Então, a ideia aqui, eu vou até abrir uma aspas nesse vídeo para falar um pouco do conceito do canal. Talvez seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo. Esse canal tem menos de um mês de existência. A gente é, já conseguiu bons números aí de visualizações, de pessoas interagindo com a gente. Qual que é a missão desse canal? E sou eu que estou fazendo isso. Trazer na verdade, pincelar os melhores projetos que estão na fase inicial, que estão começando dentro, dentro do mundo de criptomoedas. Isso é bastante difícil, porque a gente tem várias dificuldades. Por exemplo, os fanáticos do Bitcoin ficam chamando tudo que não é Bitcoin de shitcoin, de altcoin. Isso é, cria um pouco de food, que eles chamam na comunidade. A gente tem também os projetos que são scam. Então... Você vai lá e vai perder o seu dinheiro, igual aconteceu com o projeto do Hound 6 recentemente. A gente tem também os projetos que são bons, mas que não dão certo. Por algum motivo ou outro, eles acabam não dando certo. A gente tem os projetos que dão certo, mas não explodem. Então você não tem aquele ganho exponencial que você busca. E a gente tem alguns, poucos, raros, que realmente explodem. Que aí... Todo, todo aquele percurso, aquele processo que você vai fazer de escolher, de achar, de buscar, de se arriscar, vai valer a pena. Porque não vai valorizar um pouco, vai valorizar muito, vai valorizar centenas, milhares de vezes o valor que você investiu. Então, esse canal ele tem esse intuito de achar o time certo dos projetos bons para a gente entrar e multiplicar, exponencializar o nosso capital. Agora vamos voltar aqui para o Projeto ULT, que você já tem um pouco mais de noção do que é Time. Já sabendo disso, o Projeto ULT começou mais ou menos em maio e agora ele está começando a desenrolar. Como eu disse, em novembro de 2021 tem o lançamento do Marketplace, que está acontecendo no dia da gravação desse vídeo, dia 5 de novembro. Ele, nesse dia também, retirou ou reduziu o imposto de transação. Isso é o um indicativo de que vem alguma listagem em corretoras maiores. Quando os tokens fazem isso, eles estão se preparando legalmente, fazendo as parcerias que eles precisam fazer para colocar em uma plataforma maior. Isso está acontecendo agora, hoje também. Ainda em novembro, a gente vai ter essa migração para a rede Polygon, também que vai dar um gás a mais para o projeto, uma visibilidade a mais. E em dezembro a gente tem o primeiro torneio patrocinado pela UT, onde vai ser possível minerar os tokens jogando Dota 2. Então, eu te falei agora que Dota 2 tem um milhão de jogadores aí por mês, na média. Obviamente, né, não é um milhão de pessoas que vão participar desse torneio. Vai ter uma comunidade ali que está engajada já com o Ut e isso vai criar uma visibilidade muito grande. Então, se ocorrer tudo certo, se der tudo legal, a gente já vai começar a escalar ainda em dezembro. E eu te faço até um desafio. Então, se você está vendo esse vídeo em novembro e dezembro de 2021, você está no time de pegar o projeto num preço bacana. Se você está vendo esse vídeo depois, para 2022 ou para frente, eu comprei a 0,0009. São três zeros um nove. Isso de dólar. Esse é meu preço médio. Então, na data que você está vendo, dê um pause no vídeo, vai lá no CoinMarkup, vê qual que é a cotação desse token Ult na data que você está assistindo e aí você volta aqui. Se eu tive lucro, você se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e fica feliz por mim. Se eu tive prejuízo, você pode ir aqui nos comentários e me zoar, me aloprar, o quanto você quiser, eu vou até te responder porque eu vou ter errado. Mas não tem problema nenhum. A hora que a gente acerta, a gente vai acertar para muito. E eu espero que você pegue essas dicas, que não são indicações, são dicas de estudo, esse projeto, leia. Eu fiz mais vídeos sobre esse projeto aqui no canal. Então, se você quiser, passe lá para assistir. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui, aqui aqui, para você assistir só sobre... Falando um pouco do projeto também, eu pretendo uma vez por semana, ou sempre que tiver alguma novidade, voltar aqui para atualizar vocês, afinal, ele está na minha carteira e eu quero ir seguindo todos os ativos da minha carteira junto com vocês ao longo do tempo. Fechado? Conto com você para você comentar aí alguma moeda que você achou, um projeto novo, porque entram milhares de projetos durante o mês e é humanamente impossível a gente verificar todos. Mas, juntos, quem sabe a gente encontra um projeto ótimo para multiplicarmos nosso capital. Conto com você. Fui! <SILÊLVIA>